Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Faz algum tempo eu tive a oportunidade de jogar a Liga Kaladesh, um novo formato que está sendo promovido pela Wizards of the Coast e que já está dando sinais de ser uma grande sacada da empresa que produz o nosso jogo favorito. Se você é fã de formatos limitados, fique com a gente. Hoje nós vamos explicar o que são as ligas e o que é legal nelas. Durante todo o meu tempo como jogador de Magic, eu sempre me perguntei se haveria algum dia algum formato que fosse legal de jogar, que fosse acessível para jogadores novatos e veteranos e que fosse gentil com o bolso. Os formatos construídos a curto, a médio ou a longo prazo, eles acabam sendo um pouco caros para a gente jogar e também há um problema de muitos decks serem muito bem pilotados por jogadores já muito experientes. Jogadores novatos acabam tendo inícios bem penosos quando eles começam a jogar nesses eventos. Um formato que acaba sendo legal para um jogador novo começar é o pré-release. E o pré-release, ele, bem sabemos, não é tão barato assim. E com tudo isso em mente, a pergunta fica no ar. Será que existe um formato, ou vai surgir um formato, que seja legal para todos os jogadores, novatos ou experientes, e que seja legal com o nosso bolso também? Bem, parece que a resposta acaba de surgir. Para comprovar o que eu digo, eu fui até Spellbox, que é uma loja que promoveu a Liga Kaladesh nessa fase inicial de testes, e joguei com eles durante duas sextas-feiras. E posso dizer de antemão que me diverti demais. é um formato limitado e será promovida a cada nova coleção, cada liga receberá um nome da coleção que promove, como por exemplo, Liga Kaladesh. É um evento com duração de 4 semanas e não tem taxa de inscrição. Os jogadores compram 3 boosters, que devem ser listados com intenção de participar da liga. Com o conteúdo dos boosters, montam um deck de 30 cards, incluindo os terrenos básicos. Cada semana depois da primeira, os jogadores podem adquirir um novo booster para adicionar à sua reserva. O formato de competição do evento é livre, os jogadores se desafiam e se enfrentam livremente em uma partida de melhor de um. Cada vitória conta pontos Planeswalker. E a cada três derrotas, os jogadores podem adicionar um novo booster à sua reserva. Eu gostei bastante, na verdade sim. Esse tipo de formato limitado já é um, um meu formato preferido. Sempre gostei muito de jogar selado, draft, e acho que é uma coisa... Conseguir um, fazer uma inovação bacana e acho que acaba fidelizando a pessoa, né? Porque acaba, assim, esse formato de liga eu, eu gosto bastante. Ah, basicamente, acho que para os iniciantes que estão começando a entrar nesse mundo de Magic, acho é bem interessante, né? bem bacana, é uma porta de entrada onde você tem custo de investimento baixo, né? Uh, e é muito bom, eu particularmente, como sou iniciante, tô, tô aproveitando bastante, entendendo a dinâmica de Kaladesh, enfim, uh, as novas mecânicas como um todo, então tá, tá bem bacana. Interessante da, da liga, vamos dizer, como lojista, é que a gente consegue ter uma rotatividade de boosters interessante porque cada vez que você vai jogando você acaba querendo adquirir mais boosters e tudo mais e eu acho que isso para a loja é um, é um lado interessante né? no sentido de venda, né, de, de produto eu acho que tem, tem crescido mais, não sei se por conta da liga, mas o interesse também, o cara vem jogar uma, uma, uma liguinha, aí acaba comprando os boosters, aí ele se interessa mais por, por jogar o Standard, que é o formato mais atual, né, mais recente, e aí ele acaba sempre voltando na loja, Eu acho que isso é uma, um bom atrativo para novos jogadores também. Então a loja acaba ganhando tanto na venda de boosters quanto no, no lance de ganhar um novo jogador para a loja. De cara podemos perceber que a Liga é um formato extremamente dinâmico tanto do ponto de vista do deck building quanto do ponto de vista do gameplay. Aliás, a respeito da experiência de deck building, pode-se afirmar que ela é rápida e leve e não termina depois que você monta seu deck no início da primeira semana, pois você o estará aprimorando ao longo de todo o evento. É também um formato absolutamente equilibrado, justamente pelo seu caráter dinâmico, pois todos os jogadores têm possibilidades similares para seus decks. Outra coisa bacana é que se pode participar da liga a qualquer momento, você não precisa jogar desde a primeira semana. Se você entra depois da primeira semana, você tem direito aos três boosters iniciais, mais um booster referente à semana em que você começou a participar. Foi, acho que um desafio montar um deck. com. 30 cartas, acho que ninguém tinha feito antes desse teste, mas um aprendizado muito bacana para deck building. e também talvez tenha um pouquinho mais de sorte por ter um jogo só. então como é um jogo só acho que vai depender um pouco também um pouco mais da sorte. Também. se eu tiver oportunidade com certeza vou jogar. Assim. bem legal. Foi, foi um desafio bem bem interessante ainda mais por não conhecer a fundo a, a coleção uh, essas últimas três semanas me deu oportunidade para conhecer um pouco mais a estrutura conhecer um pouco mais as cartas que eu fui enfim abrindo nos boosters uh, enfim que você vai ganhando durante as, a, as próximas etapas uh, mas foi foi bacana eu consegui interagir bem com, com o baralho e com as cartas em Cinder Caladesh bom até uh, a semana passada né eu estava em, em segundo colocado aqui pela, pela, pela Spell mas é, hoje basicamente está sendo um desafio interessante, né porque o pessoal já conseguiu estruturar um pouco melhor uh, os decks então o desafio está tá bem bacana Eu recomendo para quem tem interesse de, de aprender sobre esse mundo de Magic e, e vale a pena vir para cá Eu acho que é um, uma ideia super interessante no sentido de que se você quer jogar um, vamos dizer assim, um formato e você não conhece o Magic ainda tá começando a jogar, não tem muita grana pra investir num deck, eu acho tudo isso a liga consegue agregar e deixar de uma forma positiva, saca, de pô, eu posso ir lá, montar um deck com, só com três pacotinhos de cartas e jogar de igual para igual com todo mundo, eu acho isso bem interessante, eu particularmente não consegui jogar liga por conta do trabalho aqui na loja, mas fiquei super morrendo de vontade de, de tentar jogar, eu acho que a melhorar, não sei se tem muita coisa. Acho que, a gente Aqui na aula a gente fez um teste um pouco diferente do, do formato que a Wizards propôs e a gente vai testar a próxima, próxima temporada, a gente vai testar com, com a proposta da Wizards a gente vai avaliar, vamos ver quem que, quem que vai ter de melhor ou pior mas eu acho que a liga está bem, tá bem, bem feitinha, bem centrada acho que tem tudo para crescer e ficar mais constante aí nas lojas As ligas já na fase de testes estão se mostrando um formato muito amigável para todos os jogadores de todos os níveis. Uma experiência assim é extremamente agregadora, pois jogadores novatos e experientes conversam, dialogam, começam a trocar experiências. Caramba, eu mesmo que já tenho um certo tempo de Magic, aprendi muito jogando a liga. Ele é também um formato de baixo custo, ele não é tão caro quanto outros formatos que você pode vir eventualmente a jogar, e isso torna o formato ainda mais acessível para todos. Do ponto de vista dos lojistas, a venda de boosters cresce um pouco e o fluxo de jogadores também aumenta. E uma das coisas mais legais para a maioria de nós, jovens adultos, que joga esse jogo. É um formato extremamente livre. Não há um suíço que você tem que esperar para jogar cinco etapas, noite adentro. E muitas vezes tem que voltar muito tarde para casa. Não, é totalmente diferente nas ligas. Você dita o seu ritmo, você joga o tempo que você quiser e que você puder. E isso torna a experiência de jogo extremamente boa para gente como eu, que tem horário para cumprir. Com tudo isso eu posso concluir que a Wizards of the Coast acertou em cheio inventando esse novo formato. Repito, é uma experiência de jogo muito rica tanto para jogadores novatos quanto para jogadores experientes. Mais de uma vez a empresa afirmou que o foco principal deles era o jogador novato, eram os novos jogadores. E realmente a liga tem ares de ser uma excelente porta de entrada para esses jogadores novatos. Há ah, nesse evento a possibilidade desse jogador aprender muito sobre os formatos limitados, sobre deck building e, claro, ajuda a integrar esses novos jogadores à nossa comunidade. Para os jogadores veteranos, a Liga é um formato que promove um desafio novo para eles. Além de ser uma maneira divertida de adquirir cards para o formato padrão e, claro, uma maneira muito amigável de dar as boas-vindas para os novos jogadores. Por tudo isso, <tos> parabéns, Wizards! E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de agradecer ao pessoal da loja Spellbox por ter autorizado as imagens que a gente viu hoje nesse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo um link uh, na descrição para vocês acessarem o site da loja deles. É bem bacana, vocês vão encontrar muita coisa legal lá. E se você morar por perto, passa na loja também que o ambiente é bem bacana. Gostou desse vídeo? Deixe um joinha aqui embaixo para dar aquela força para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos.